tá no ar o Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. E nesta edição você vai conferir. Quer sair de férias? Então saiba quais são seus direitos e deveres na hora de pedir o merecido descanso. Ele não pode programar suas férias sem antes tratar desse assunto com a empresa. No programa de hoje também tem estreia o um novo quadro Tome Nota, Vai ajudar você a entender melhor as leis trabalhistas. Em estúdio, o professor e consultor de empresas Jorge Maurício de Castro comenta sobre a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Confira isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. As férias escolares chegaram e muitos trabalhadores escolhem esse período para aproveitar seu descanso ao lado dos filhos. Mas antes de planejar a viagem e o destino dos sonhos com a família, é importante o profissional lembrar que quem decide sobre isso é a empresa. Por isso, precisa planejar tudo com antecedência para evitar problemas com o patrão e imprevistos no passeio.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 Enquanto a maioria dos trabalhadores bate o ponto e volta para casa para descansar no fim de tarde, também tem muita gente que começa o expediente à noite e trabalha a madrugada dentro. Esses empregados têm direito ao adicional um noturno, que representa um acréscimo no salário, como mostra o quadro Tome Nota, que estreia hoje no Trabalho em Revista.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 Essas foram as três dicas de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de acompanhar os próximos, que vão ser publicados toda sexta-feira. E é claro, de se inscrever no nosso canal. TST Tube é a justiça do trabalho, sempre com você. E a terceira vara de Grande manteve a demissão por justa causa do gerente comercial de uma empresa de logística que cobrava comissões para contratar transportadoras terceirizadas. Veja os detalhes no quadro Decisão. A Justiça do Trabalho manteve a justa causa de um gerente comercial que cobrava comissões para contratar empresas terceirizadas de transporte. Ele procurou a Justiça do Trabalho pedindo a reversão da justa causa. Com isso, ele poderia sacar o FGTS e ter direito ao seguro-desemprego. A empresa, que atua no ramo de logística, explicou que demitiu o gerente depois de ficar sabendo que ele cobrava de 8% a 10% das empresas terceirizadas. O dinheiro era depositado direto na sua conta bancária. No processo, ficou comprovado que o ex-gerente recebeu quase R$ 127 mil, reais, tudo registrado em planilhas que detalhavam as transferências bancárias. As negociações foram confirmadas por conversas de WhatsApp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 O Trabalho em Revista faz uma pequena pausa, mas no próximo bloco você acompanha uma entrevista com o consultor de empresas Jorge Maurício de Castro. Ele fala sobre qualidade de vida no ambiente de trabalho. Então não saia daí, é um instante só.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 Obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro.